de serviço. Né? Então, é um número significativo. Acho que a gente não está no momento de, de prescindir de atender seu ninguém pela condição uh, que eu já falei aí desse, desses momentos de pandemia que a gente tem vivido. Né? Beleza. E aí, é, tocando especificamente no tema da, da nossa a, a conversa de hoje aqui, né? eu trouxe esse artigo que é um artigo é, publicado em 2017 por um grupo da, de Porto Alegre, né, Antoniazzi e colaboradores, que fala exatamente sobre o impacto do sorriso gengival no, na qualidade de vida nessa população especificamente lá do sul do Brasil. Né? E a conclusão que, ele, que é, eles chegaram é que o sorriso gengival influencia, de fato, negativamente uma série de fatores. Foi aplicado um questionário lá de, de qualidade de vida, né validado, o ORIP, o RIP 14 E, pelo ORIP-14, foi possível se chegar à conclusão que o sorriso gengival influencia negativamente a qualidade de vida dos pacientes. A gente que trabalha com isso o tempo inteiro... Fala, vagão um abraço, meu velho. A gente que trabalha com isso o tempo inteiro... É, a gente percebe claramente um, uma retração do paciente, um, um, uma certa timidez ao sorrir, né? Às vezes coloca a mão, às vezes sorri mais contido. É, é, é de fato um problema que afeta a, afeta a qualidade de vida dos pacientes. A gente percebe isso na na clínica. Eu não queria ficar preso. A, a esse artigo porque se fosse para a gente ficar preso a esse artigo ou outros artigos a conversa a gente encerraria aqui eu acho que para falar de, de, do impacto na qualidade de vida é muito melhor a gente discutir histórias histórias dos pacientes né saber como isso impactou na história de vida daquele daquele indivíduo e aí eu trouxe cinco histórias para vocês aqui cinco histórias de pacientes que eu atendi né algumas bem interessantes, pitorescas, outras é, bem fortes até, né? E, e queria ao final dessas cinco histórias que eu vou contar para vocês, né? Fazer um convite, né? Para quem não está nesse mundo da correção do sorriso individual, é, que queira participar, que queira é, se juntar a nós é, nessa nessa jornada de transformar as vidas dos nossos pacientes, né? de modificar o sorriso, de modificar, como a gente está vendo, a qualidade de vida. Porque o que acontece, na verdade, é que esses pacientes, como eu falei agora há pouco, esses 30% da população, aparecem no consultório de vocês que estão me assistindo. Né? Eu tenho certeza disso. E é, a, a resposta para essa primeira pergunta, eu tenho certeza que é sim. Né? Esses pacientes aparecem no consultório de vocês. A grande pergunta que fica, né, e que eu queria, ao final dessas cinco histórias, é saber se você está pronto para dar um passo a mais em busca nessa nessa resolução dos casos desse paciente. mas eu sei que a resposta para a sua segunda pergunta é, ah, eu não mexo com isso, ah, eu encaminho para um periodontista, ah, eu tenho receio, eu sei fazer a técnica, mas tenho receio, tenho insegurança de, de realizar. Então, eu queria, depois dessas cinco histórias que eu vou é, contar aqui para vocês, eu queria que você considerasse né, é, o quanto você pode ganhar né, é, financeiramente, o quanto você pode ganhar é, é, em termos de satisfação pessoal e o quanto os seus pacientes que, que procuram no, no, no consultório, também podem ganhar com, com essa mudança, com essa transformação que vocês podem é, produzir na carreira de vocês e na vida dos pacientes de vocês, tá? Então vamos lá, eu vou contar aqui as cinco histórias, vou começar com a história de Fernanda. Né? Fernanda é uma dentista, era minha aluna na época da, dessas fotos. E, Fernanda, é, eu gosto de falar... Falei, inclusive, hoje para ela que ia mostrar a, as fotos dela, não sei se ela está aí me assistindo, mas é, eu falei para ela, é, na época, eu falei, Fernanda, é, você é uma das pessoas que eu conheço que mais se gostam, né? que, que, que mais tem é, é, autoestima elevada. É, Fernanda é desse tipo de pessoa que já se acha muito bonita ela é bonita de fato né mas ela é esse tipo de pessoa que se valoriza né? mas Fernanda uh, tinha feito um tratamento ortodôntico na adolescência uh, teve algum alguma recidiva aí uma abertura de uns diastemas mas ela se incomodava apesar dessa autoestima elevadíssima né uh, vou contar por que que é essa autoestima elevadíssima daqui a pouco né? É, ela se incomodava com esse, com essa exposição de gengiva aí vocês estão vendo um pouquinho mais é, exagerada aí no sorriso de, de Fernando e aí a gente eu fiz a proposta de fazer a cirurgia na verdade a proposta foi cirurgia periodontal e trabalho né, de estética dental também mas acabou que por uma contingência lá do, do momento que ela vivia na faculdade e tal é, acabou que a gente não conseguiu realizar a, a parte restauradora. né Aí a gente fez a cirurgia e esse é o resultado de Fernanda aí, já cerca de quatro, seis meses depois do tratamento, né da cirurgia. É uma situação completamente diferente. A gente consegue ver os centrais dominando melhor o sorriso, né? é coisa que a gente não via no pré-operatório. Ah, e uma coisa mais harmônica, um sorriso mais harmônico, me, mesmo não tendo havido, a, não tendo havido a, a complementação necessária do ponto de vista da estética dental. Tá? E aí ó, eu coloquei ali no cantinho da tela o, o, o comentário de Fernanda aqui, né? falando eu amei. Né? Eu amei! Não sei se vocês conseguem ver aqui no aqui no Instagram. É, vejam, percebam, é, Fernanda já era uma pessoa muito, ah, como eu falei, autoconfiante. né é, Era uma pessoa que já se achava bonita e não tinha grandes queixas do ponto de vista é, da, da sua autoestima, da sua estética. Mas perceba se vocês olharem na foto, se vocês olharem a foto depois de Fernanda, vocês conseguem ver o quanto mais confiante ela parece ser, mas, mas até sedutora né? é, ela consegue ser a partir dessa confiança que ela adquiriu com a correção do sorriso de gengival. Eu acho que é bem claro que o jeito dela olhar para a câmera está diferente na primeira foto, um sorriso até um pouco mais infantil, e o na segunda foto, na fo, nessa foto aqui, né? Essa foto aqui ou um sorriso mais de mulher, né? uma expressão mais de, de mulher. Então, é, essa era a primeira história. Fernanda, é um exemplo de que, mesmo pessoas com autoestima é, elevada, como é, como ela é, né? É, eu me lembro que a história que eu tenho para contar dela da, do pós é que ela falou Renato, eu já me achava bonita, agora eu não estou me aguentando. Ela falava assim mesmo. É, então... É, ela, ela experimentou esse esse ganho ainda maior na sua autoconfiança né E isso para quem faz a cirurgia no meu caso né Isso é um pagamento muito muito maior do que qualquer dinheiro que ela pudesse me pagar né então assim essa satisfação não tem dinheiro que pague tá é, é claro a gente vive disso e no caso de Aluna, eu acabo não cobrando, né mas é, vocês vão ver aqui, mais adiante, relatos de pacientes que me pagaram e que são tão gratificantes quanto esse de Fernanda, que eu não recebi financeiramente, mas recebi um comentário como esse aqui de Fernanda, que é um pagamento, como eu falei, é, tão tão valioso quanto se ela tivesse me pago muito, muito caro pela cirurgia, tá? Fernanda, obrigado pela confiança, se você estiver aí me assistindo. Esse cara aqui, é, eu tirei o nome dele, é, mas esse cara é uma outra história fantástica. É, esse cara me procurou, na verdade, indicado por uma colega que tinha feito um planejamento de é, laminados cerâmicos para ele, né? E aí ela falou, ligou para mim, mandou um WhatsApp para mim e falou: Olha, Renato, vou te mandar um paciente. Você faz um, um a correção aí do sorriso gengival não vai resolver porque ele tem um excesso de maxila, né? É, enfim, todo o contexto aí da das causas do sorriso gengival que eu não quero abordar aqui hoje, né? Mas eu quero que você faça, aumente as coroas clínicas para depois eu fazer os preparos para os laminados. Maravilha! Ele foi lá no consultório, a gente eu fiz a avaliação, tava tudo certo, solicitei os exames, marquei a cirurgia. Eu fiz uma, essa cirurgia numa quarta-feira, numa quarta-feira, numa não, numa sexta-feira. Eu fiz essa cirurgia numa sexta-feira. E no ele quando terminou a cirurgia ele chegou para mim e falou: "Doutor Renato, eu posso e é, Eu posso ir para Noronha na segunda-feira? Para quem não é daqui de Recife, né? é, Noronha, é, o, os voos para Noronha partem daqui de Recife. Então, para a gente aqui é um pouco mais fácil a questão da, da distância. Né? A gente só tem que pegar um avião, não é, não é alguém de fora que tem que pegar um outro transporte para chegar aqui e pegar um avião. Então, ele falou, doutor, eu posso ir para Noronha na segunda-feira? Eu falei, claro, sem problema nenhum. Fica quietinho aí no, no fim de semana e na segunda-feira vai lá para Noronha, aproveite Maravilha. E aí ele sumiu, ele, eu realmente não consegui contato com ele já no, no sábado, que eu sempre mando uma mensagem para os meus pacientes, né? quando eu opero. É, não consegui contato com ele na, na, no sábado, nem no domingo, na segunda-feira eu mandei. E aí ele falou, ah, doutor, pintou a oportunidade de vir para Noronha no sábado mesmo. E eu vim, e estou aqui já em Noronha. Falei, cara, beleza. E tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Ele voltou 15 dias depois da cirurgia, né? É, ele passou o tempo inteiro com sutura, com sutura em Noronha, tá? É, para vocês terem uma noção do quanto ele tava aproveitando. Ele tava com as suturas em Noronha. Ele voltou para tirar a sutura e é, eu não vi mais. Essa foto aqui é de duas semanas foi o tempo que eu levei para tirar a sutura, porque ele estava em Noronha. Normalmente eu tiro, né? essa foto aqui, ó. normalmente eu tiro com uma semana. Né? Maravilha. Esse cara sumiu, e aí eu falei com a... Depois que eu tirei a sutura dele, eu falei, olha, é... liguei para a colega né? que me indicou. É... Falei, oh, fiz a cirurgia, vamos esperar uns 45, 60 dias para essa gengiva é... ficar bem estável e aí você pode fazer, chamar ele para fazer os preparos e seguir com a parte uh, da, da, da estética dental. E aí, é, quando quando a gente chegou nessa nessa fase aí dos 45, 60 dias, a colega não me dava retorno falando se tinha gostado do resultado, se tinha uh, precisava de algum retoque, não falou nada. E aí uns quatro meses depois da cirurgia eu entrei em contato com o, com o paciente, né, pelo Facebook. E aí mandei uma mensagem para ele e falei: "E aí, cara, como é que tá? Não sei que ele não voltou lá para para fazer as lentes de contato com a colega". Ele falou: "Não, doutor, é, eu desisti porque já estou muito satisfeito com a, com a cirurgia". Aí eu perguntei aqui, vou aproximar aqui para vocês verem. Aí eu perguntei: "Ficou bacana o resultado?". Aí ele falou ficou massa sucesso de crítica e público né? e colocou a risadinha embaixo aqui onde vocês estão vendo ó, é uma foto dele numa balada em Noronha né com uma galera assim felizão da vida sorrindo de orelha a orelha então é um outro caso né é uma outra uma outra uma outra história de como essa cirurgia mesmo sem a complementação Dental que ele precisava fazer, vocês estão vendo aqui, ó. vocês estão vendo aqui nessa foto, tá? ele precisa fazer uma complementação dental, né? tem desgastes aí das incisais. No entanto, ele já estava tão satisfeito, isso melhorou tanto a autoestima dele, que ele não quis fazer mais a, a questão dental, pelo menos nesse primeiro momento aí. Tá? Então, percebam o poder que essa cirurgia. É... É apresenta né? é, é, como ela é capaz de influenciar positivamente na vida dos nossos pacientes. Né? Então, eu coloquei dois casos aqui de pessoas bem é, autoastral. Essa é uma terceira paciente, uma terceira história, né? ah, que ela, essa paciente tinha um sorriso gengival importante, como vocês estão vendo ali na foto. É um caso muito antigo, perdoem aí a qualidade da foto, é uma máquina ainda bem bem é, é, simplesinha que eu usava na época e é, essa paciente não satisfeita em ter sorriso gengival, né? Ela colocou um piercing ali no lateral, ó, que chamava ainda mais atenção para o sorriso dela, né? Então a primeira coisa que eu falei para ela quando quando a examinei, né? Foi assim, olha esse caso esse piercing aí você tem que tirar. Ele está te, te desfavorecendo. Né? Ela é uma moça grande, né? cerca de 1,80m, ela media mais ou menos, com esse sorriso é, gengival importante e ainda com o piercing ali no lateral para ser um, uma espécie de, de é, canalizador da atenção. Não, olhem para mim, olhem para o meu sorriso gengival, olhem para o meu sorriso gengival. Né? Então, isso é uma coisa que ela não deveria ter feito. Mas ela falou, não, doutor, bem de colocar nessa época, para vocês verem como é antigo o caso. Nessa época era uma certa modinha que existia, pelo menos é, lá em Caruaru, onde foi, é, onde foi a cirurgia dessa paciente, que é uma cidade aqui perto de Recife. Né? É, é, tinha uma certa modinha desses, desses piscins dentais aí é, nessa época. Beleza. Ah, então, eu... eu propus a ela tirar o e ela não, não quis tirar, e aí a gente partiu para a cirurgia, né, essa cirurgia foi realizada num curso que eu ministrava lá em Caruaru, é, um curso de aperfeiçoamento em cirurgia periodontal, e eu lembro que essa cirurgia foi numa sexta-feira à noite, nunca vou esquecer disso, uma sexta-feira à noite essa paciente chegou lá para fazer a cirurgia, as alunas é, prepararam tudo, o material, a mesa, tal, tal, tal. A gente começou a fazer. As alunas ali me acompanhando e tal, tal, tal. Terminamos a cirurgia, né? Então tá aqui o pós-operatório, o pós-operatório imediato, tá? Pós-operatório imediato. Maravilha. Quando a gente termina a cirurgia, né? E quem já fez curso sabe, né? Do que eu estou falando. Principalmente quando é a primeira vez em algum procedimento, é normal o aluno ou os alunos envolvidos, né, é, chegarem para o professor falar, pô, professor, que legal, ou poxa, eu fiquei com dúvida naquele momento ali, mas não quis perguntar durante a cirurgia para para a paciente não se não se assustar, sempre tem comentários, né, acaba a gente fazendo uma resenha do, do que aconteceu na cirurgia. Então nesse caso não foi diferente, a gente, as alunas arrumando ali o material e a gente comentando sobre a cirurgia, ah, você viu a dificuldade naquele momento assim essa água, a incisão assim e aí do nada né a gente já tá a gente vamos dizer que a gente começou a cirurgia umas seis e meia da noite isso já era perto de nove e meia da noite já era tarde era a última a última paciente que tinha saído do da, da, do curso todos os outros alunos já tinham ido embora só estávamos eu a, as duas alunas a paciente e tinha assim o, o pessoal de staff lá da da ABO, da Regional Caruaru, que existia, e ah, duas amigas da paciente que estavam na sala de espera, né, aguardando a saída dela. E a gente está conversando lá, eu e as alunas, de repente a gente escuta uma gritaria, um, um algazar, que, que legal, um monte de, de comemoração. E a gente, caramba, o que, é, o que é isso? né E aí eu fui, as meninas estavam lavando os instrumentos, eu fui fora na, na recepção, e vi essa menina de 1,80m, recém-cirurgiada, essa aqui, né? desse jeito que ela estava aqui, de 1,80m, pulando com as duas amigas abraçadas, assim, comemorando o resultado da cirurgia. Essa é uma cena que nunca vai sair da minha cabeça, né? Porque estava é, sangrando ainda, a gengiva é extremamente complicada, aí, né? Não, não tem nada bonito aqui nesse momento, a não ser o fato de haver uma nova exposição de dente, mas a gente tem que, que combinar que é muito cedo, né, para comemorar no pós-operatório imediato. Tem sangue envolvido, nem todo mundo é, acha isso confortável, né? E aí é, foi muito emocionante isso, porque a menina estava muito, mas muito feliz, muito feliz pelo pelo resultado do pós-operatório imediato, tá? Então assim é, de novo, essa é uma condição que é, muda a vida das pessoas, né? E a gente é, não pode é, prescindir desse dessa possibilidade que é, nós dentistas temos de conseguir fazer esse tipo de transformação, né? Olha qual era o sorriso dela antes e olha como ficou depois, né? É, é nítido que melhorou a condição da estética. A gente pode depois pensar em clareamento, pode pensar em algum complemento com resina, com, enfim. Mas o fato é que a gente mudou completamente né, o, o, o, a forma dessa criatura sorrir. Ela consegue sorrir de forma muito mais confiante depois desse procedimento. E é, é, é muito gratificante perceber esse tipo de... É, esse tipo de conforto para esses pacientes, esse esse tipo de uma nova realidade, uma uma autoconfiança resgatada ou conquistada em algumas situações, como vocês vão ver mais adiante, né? É uma autoconfiança conquistada a partir de um procedimento que qualquer um, se tiver apropriado da técnica, se seguir uma metodologia definida né, de diagnóstico, de planejamento, de execução, de cuidados pós-operatórios, se a gente seguir esse passo a passo, é, é possível produzir resultados bacanas para os nossos pacientes com sorriso gengival. Basta ter um método e basta seguir esse método. tá? É, para mim isso é muito claro hoje em dia. Beleza, pessoal, alguma pergunta aqui vocês querem fazer em relação às três histórias que eu já contei? para eu passar para as próximas duas histórias. Deixa eu só dar uma checada aqui no, no no YouTube. Alguém aqui no YouTube quer fazer alguma pergunta? Estou aqui à disposição. Tudo bem até agora, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta? Quem quiser assistir com mais detalhes aí as fotos, as imagens, vamos lá para o youtube.com.br tá mas eu acho que aqui pelo Instagram está funcionando bem. Tudo bem? Posso seguir? Coloca aí um joinha, por favor. Tudo bem? Então, vamos lá. Massa. Então, essa era a terceira história né? também de... de, de... É, conquista né o, o, o a gente consegue produzir um um ganho na qualidade de vida que é o nosso mote principal aqui hoje consegue produzir um ganho na qualidade de vida dos nossos pacientes assim absurdo né a partir de uma cirurgia acessível como eu estou falando para vocês é possível realizar sem sem temor é preciso é possível realizar isso com segurança, com previsibilidade uh, para os seus pacientes, desde que você siga um método, desde que você se preocupe em fazer um bom diagnóstico, planejar corretamente, executar corretamente né? e cuidar das possíveis intercorrências aí, eh, associadas com a cirurgia. Então, vamos lá. Aqui já são seis meses de pós-operatório. Esse é um dos casos mais desafiadores que eu já recebi é, no consultório. Né? É uma paciente com um sorriso gengival severo demais. Né? Todas as causas associadas com, com o sorriso gengival se apresentavam nessa paciente. Né? É, era uma paciente extremamente incomodada com o seu sorriso. Né? Inclusive, hoje também contatei ela, né, é, pedindo autorização para contar a história dela aqui para vocês. Uh, não vou falar o nome, mas é, eu gosto muito de contar a história dela porque ela, ela, ela sentia muito, apesar de não verbalizar isso, ela sentia muito a e os pais também sentiam muito essa impacto do sorriso gengival Engival uh, na qualidade de vida dela. Ela é uma menina bonita, né? mas que se sentia muito mal quando sorria, se sentia, uh, sentia uma, uma uma uma vergonha. Não sei se o termo é vergonha, mas era um sorriso sempre muito acanhado, porque ela não queria mostrar o, o tanto de sorriso de Engival que ela tinha. Maravilha. Ela chegou lá no consultório, a indicação... Que fique claro, a indicação era de uma cirurgia ortognática, né? É, provavelmente também alguma intervenção labial, o botox, ou o reposicionamento labial, ou as duas coisas. Né? Não vamos entrar também, como eu já falei no começo, não vamos entrar no mérito da, do quanto, ah, de que técnica é melhor ou pior. Não é esse o objetivo aqui, tá? O fato é que eu expus para ela as limitações da cirurgia periodontal, né, que eu não conseguiria resolver ah, todas as causas, né, mas que poderia, sem dúvida, melhorar a condição dela. E ela falou, não, doutor Renato, eu quero fazer. Eu propus para ela inicialmente a cirurgia de nivelamento, de aumento de coroa clínica estética, melhor dizendo, e em seguida, em seguida não, propus antes, o, o reposicionamento labial e depois o, o aumento de coroa clínica estética. Não, o contrário. O aumento de coroa clínica estético e depois o reposicionamento labial. Foi essa a minha proposta inicial para ela. Quando eu falei do, do reposicionamento labial, ela não quis, no primeiro momento, fazer. E aí a gente ficou só com o aumento de coroa clínica estético no primeiro momento, tá? Então, fiz a cirurgia convencional e aí, ó, é, depois da minha cirurgia primeira, né, do, do aumento de coroa clínica, ela foi morar fora do Recife, né, foi morar fora do Brasil, na verdade. Uh, passou um ano e tanto fora do Brasil, uh, um ano e dois meses talvez, e ela volta para Recife e me contacta no, no, no WhatsApp. Olha, doutor Renato, Poxa eu estou agora querendo considerar aquela ideia do reposicionamento labial. Vamos, vamos avaliar isso? Eu falei, vamos. Ah, e aí, esse é o pós-operatório de 24 meses, seis meses depois do reposicionamento labial. Um caso é, com limitações, mas eu não quero falar das limitações. O que eu quero falar é disso aqui. Ó. É como eu consegui trazer essa paciente dessa condição para essa condição e o quanto isso impactou na qualidade de vida? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é, essa paciente, poxa, passou a ser uma uma pessoa muito querida para mim e eu para a família dela, para ela e, e para a família dela, porque os pais dela simplesmente me adoravam. Eu me lembro que quando eu quando eu fiz a primeira cirurgia, né a mãe foi com ela tirar a sutura e a mãe dela me deu um abraço né, de agradecimento, assim. É, assim um, um troço até meio que inesperado naquele momento a gente se conhecia há pouquíssimo tempo mas eles é, o pai dela também super super me, me como é super me reconhece super me valoriza e é, foi uma foi uma experiência muito bacana ter tratado desse caso dessa paciente porque a família se envolveu com isso a família percebeu o quanto isso impactou e hoje né é, por coincidência não foi totalmente coincidência porque eu fui falar com ela é, sobre o, o fato de eu mostrar o caso dela hoje aqui né, e contar a história hoje ela mora uh, acho que na Irlanda acho que ela mora na Irlanda e é uma pessoa super bem resolvida a postagem dela a última postagem dela no Instagram foi falando exatamente sobre isso, sobre que ela perdeu muito tempo sem se gostar, né, pensando o que os outros pensavam dela, e que hoje ela se enxerga muito mais segura, muito mais bonita, muito mais é, é, feliz. Né? Inclusive, ela coloca lá um agradecimento para o pai dela, é, dizendo que o pai dela sempre disse isso para ela, mas que ela precisava talvez se perceber assim, e eu tenho certeza, né, pelo que eu vi de reação dela depois da, da cirurgia de aumento de coroa clínica, né, do, do sorriso gengival, eu tenho certeza que essa cirurgia modificou como ela percebe, como ela se percebe, como ela se enxerga no mundo. Né? Então, é, essa também é uma experiência... Essa foi uma paciente de consultório, então ela me pagou, eu tive, eu tive o lucro financeiro né, e tive o, uma satisfação em tratar como eu falei agora para vocês, que eu não consigo dizer em palavras. né é, a, a satisfação de, de resolver ou, ou minimizar, a gente está vendo aí que eu não resolvi o problema, porque as causas são além da, da capacidade da cirurgia periodontal resolver, mas claro está que eu impactei de forma muito positiva na melhora da qualidade de vida dessa, dessa minha paciente. É, então, essa é a quarta história que eu queria contar para vocês. né é, e essa é a quinta e última história. né Esse paciente eu já falei em outras em outras lives, é, pelo menos em uma live eu já falei dele, e é uma história também muito bacana, que, que também é um foi um pagamento muito além do financeiro que eu ganhei aí na minha carreira. É, esse menino tinha 16 anos na época, dessa, dessas fotos aí, tá aí no pico da, da adolescência, né, da, né? Da, da descoberta aí das paqueras e tal. Valeu, Aldo. obrigado, é, obrigado pela presença, obrigado pelo pelo pelo prestígio aí. É... E aí esse menino tava aí no pico da adolescência, aquela coisa toda da, da, da namoradinha e tal tal tal, e também no pico da como é que eu posso dizer? da suscetibilidade ao bullying, né? É uma é uma coisa muito séria que a gente vive nos dias atuais. E esse menino sofria bullying na, na, na escola. Né? E aí ele foi ele fazia um tratamento ortodôntico com uma colega que tinha consultório no meu no meu prédio ah, há, há alguns anos atrás. É e aí essa colega entrou em contato comigo falou Renato ó, preciso te mandar um paciente uh, ele tem 16 anos e tal mas ele poxa é um menino que tem um gengival importante uh, e sofre muito isso e aí eu é, escutei a história e falei não vamos marcar marquei a, uma consulta foi ele com a mãe e aí ele assim justamente quem sofre bullying né fica meio reticente de, de tocar no assunto, né? Ele não falava abertamente. Poxa, o pessoal lá me chama disso, me chama daquilo. Ele não falou abertamente isso, pelo menos na consulta comigo, né? É, mas a gente percebia na conversa, na, né? no papo que eu estava tendo com ele, antes de colocá-lo na cadeira, eu percebia que ele não me encarava, não sorria para mim direito. Para tirar essa foto aqui, essa foto inicial, foi um tormento, porque ele não conseguia sorrir de forma mais espontânea, assim é, por, uma, por um travamento mesmo né, emocional, uh, com medo né, da exposição da gengiva. E aí eu fui, fiz a anamnese e tal, e quando terminou a consulta, eu acho que ele saiu antes da mãe, né não, não foi assim, não. Ele saiu, eles saíram juntos, e eu fiquei de conversar com a, com a colega ortodontista, agora eu lembrei, é, para saber em relação ao crescimento ósseo, quando o paciente ainda tem possibilidade de crescimento ósseo, eu fico um pouco reticente de fazer a cirurgia, pensando que a maxila pode crescer um pouco mais e aí é, eu posso ter alguma recorrência aí do sorriso gengival. Eu conversei com a, com a ortodontista e ela me disse não, Renato, eu acho que dá para você fazer é, com segurança, ele não deve ter um crescimento. A gente solicitou o raio-x de, de mão e punho foi é, já mostrando ali uma uma né uma conclusão do crescimento ósseo dele e aí a mãe dele nesse intervalo entre a consulta e a cirurgia a mãe dele achando que eu tava muito reticente em fazer a cirurgia a mãe dele me mandou me ligou né me ligou no consultório disse, "Doutor renato eu, eu aqui é a mãe de fulano e eu queria pedir é, encarecidamente para o senhor fazer a cirurgia do meu filho o senhor não sabe como ele sofre ele está dizendo que não quer mais ir para a escola porque não aguenta mais o pessoal perturbando e tal. total E eu isso mexeu para caramba comigo, né? E eu falei, não, eu vou fazer a cirurgia e tal. E fiz a cirurgia. Esse pós-operatório aqui que vocês estão vendo é um pós-operatório de 15 dias só. tá é, A gengiva ainda avermelhadinha vermelhadinha e tal. Mas esse cara, esse menino, é, mudou completamente o né? Quando ele veio para tirar a sutura, ainda com a gengiva inflamada, ele não higienizou bem durante o pós-operatório. É, quando ele voltou, ele já voltou falando mais, sorrindo mais, rindo mais tranquilo, sorrindo com menos com menos tensão. É, e eu percebi que ele tinha já se, se tornado mais é, seguro com essa condição dele, com, essa, com o sorriso dele. Maravilha! Isso foi... Acho que meados de agosto, setembro, né? é, quando eu fiz a cirurgia dele. Então, fiquei ali, acompanhei mais um mês e tal, e depois liberei. É, ele continuou fazendo lá a, a, o acompanhamento com, com a dentista clínica dele. Maravilha, até aí tudo certo, né? Mais um caso que eu tinha feito né? e ganhei o dinheiro que eu cobrei. Maravilha. Eu estou é, na casa da minha mãe, né, no, no, no véspera de Natal, no jantar de Natal, a ceia de Natal, chega uma, uma mensagem no, no meu celular. E era desse menino, né, dizendo que eu tinha ah, produzido uma mudança é, fenomenal na, na vida dele, ah, que ele tinha se tornado uma outra pessoa, me agradecendo, me desejando que Deus me abençoasse. É, enfim, sendo mostrando que é, ele, eu não tinha noção, eu me lembro que ele colocou uma frase mais ou menos assim, não tinha noção do quanto bem eu tinha feito a ele com essa cirurgia. E né? isso, poxa, eu, eu, foi o melhor presente de Natal que eu ganhei nesse Natal. Né? Eu não vi mais esse menino, ele não voltou lá no consultório mais. Mas é, esse é um troféu que eu carrego. Né? Então, de novo, eu acho que vale é, esse, esse tipo de pagamento, vamos usar esse termo assim, ele é tão valioso ou mais do que o, o pagamento financeiro. Né? E aí a gente vai falar de qualidade de vida. Eu impactei na qualidade de vida dele, sem dúvida, mas ele impactou decisivamente na, qual, na minha qualidade de vida também. Eu me senti um profissional muito mais realizado com aquilo que eu com, com aquilo que eu ofereço para os meus pacientes por causa dessa mensagem que ele me mandou. Então, é possível que você que está me assistindo aí... Fala, Goiano. Abraço. É possível que você que está me assistindo aqui, você também possa... É, experimentar essa sensação né? de conseguir transformar a vida do paciente, de conseguir é, não mais é, precisar demandar um outro colega ah, enfim, é, perder a oportunidade de incrementar esse serviço como parte né? Ou esse procedimento como parte do, do que você já faz na sua rotina clínica especialmente se você mexe com com a odontologia estética, né? é, é claro que os seus pacientes demandam esse tipo de resolução. Então você pode, além disso, né? além de ganhar, incrementar financeiramente o seu o teu consultório, você vai ter também uma satisfação muito grande em resolver os seus